Fala pessoal, aqui do canal Mais Notícias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na notícia de hoje, Ana Maria Braga explicou ao vivo sobre o problema que afastou do mais você e fala que foi mais grave do que o que tinha sido divulgado. Então, fica até o final desse vídeo para você entender tudo sobre essa notícia aí. Já deixa o seu like e se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias, porque vocês sabem que aqui a gente vai direto ao ponto e sem enrolação, tá certo? O site É Contigo é, abordou e falou que a apresentadora Ana Maria Braga retornou ao ar nesta segunda-feira, dia 8, e desabafou sobre o acidente grave que sofreu em casa. Ela ficou internada em observação por três dias. Ela contou no Mais Você que após a queda, ela descobriu que o seu corpo parou de produzir cortisona, uma substância que age no organismo como anti-inflamatório, abre aspas, Fiquei longe para me recuperar, foi muito mais do que uma queda, de repente meu organismo parou de produzir cortisona, um elemento fundamental, são as coisas que a gente não espera na vida né, declarou Ana Maria Braga, desabafou ela, Ana Maria também fez uma reflexão sobre a vida, a gente sabe que nasce, mas não sabe quando a vida vai nos levar embora, é uma coisa que toca todo mundo, dá para Parar para pensar naquele ditado que a gente sabe que o dia que tem é hoje. Por isso se chama presente. E isso é fato. É, pessoal, essa foi a notícia aí. Infelizmente, aí, Ana Maria Braga está com um problema aí um pouquinho mais complicado do que se esperava. Não foi uma simples queda. É, através dessa queda apresentou mais alguns problemas aí. Mas vamos aí orar para que tudo dê certo aí, que ela se recupere logo e que tudo volte ao normal. Fechou? Essa foi a notícia de hoje.